uh mm -hmm. Danusa? O que, que você está fazendo aí? Eu tô aqui. Eu vim trazer uma surpresa para você. Que surpresa? Oi, Danusa. Ei, Abacuá! Agora é com você, né? Olá. Eu sou o Abaquar. Quem é o dono do circo? É meu pai, mas ele não tá aqui agora. Eu sou o Diogo. Posso te ajudar? Claro que pode. Há tempos estou procurando sua família para entregar isto. Essa carta vai abrir novos caminhos na sua vida. Com ela você vai viajar pelo passado, presente, e para o futuro. São os caminhos que eu percorri quando era um tropeiro de ovo. No final desta viagem, você vai descobrir um verdadeiro tesouro. Afonso Andaluz? Ele era meu bisavô. Ele era mágico. Como que você conseguiu isso? Eu sou mais ou menos como seu bisavô. Gosto de andar por aí. Assim eu vou conhecendo a floresta e descobrindo coisas importantes, como essa carta, por exemplo. Ela caiu na minha frente como uma folha morta. E estava escrito nela, Abacuar, missão especial. Procure o circo andaluz e entregue essa carta. E que missão era essa? Veja a carta, Diogo. Antes de encontrar você, eu encontrei a Danusa. Ela já sabe do que se trata. um mapa do tesouro. Se prepara, Diogo. Você vai viajar. Mas viajar pra onde? Ah, não se preocupa. A gente vai estar lá com você. Onde que eu tô? Você entrou no mapa. Mas cadê todo mundo? A gente tá daqui de cima te assistindo. Daqui de cima onde? Não dá pra ver nada? As árvores tampam tudo. É, essas árvores chegam a medir 60 metros de altura. E suas copas são tão altas que formam um verdadeiro teto da mata. Tem até um nome pra isso. Do céu! Você está em plena Mata Atlântica, Diogo. Bonita, não? <risos> Imagine que no tempo do seu bisavô, a área original da Mata Atlântica era mais de duas vezes o estado de Minas Gerais. Agora, só restou 8% da mata em áreas isoladas e fragmentadas. Você vai conhecer um pouco de tudo isso. É só ficar atento à natureza. Ela vai te ensinar tudo. Siga as pistas de ouro. Está meio escuro aqui, não? É. É que a mata é fechada e impede a passagem da luz. Embaixo, cresce um subbosque com arbustos e pequenas árvores. O chão é protegido pelas folhas e outros vegetais que vão caindo. Isso alimenta muitos insetos, outros animais e principalmente os fungos. A floresta se alimenta dela mesma. Nossa, é um mundo de coisa. Isso se chama biodiversidade. Presta atenção, Diogo. A Mata Atlântica é uma das áreas mais ricas em biodiversidade em todo o planeta. Mas o crescimento descontrolado ameaça a sobrevivência da mata. Então tudo isso que a gente está vendo está correndo risco de desaparecer? Está, infelizmente está. Com a diminuição das florestas, muitos animais e plantas estão desaparecendo. Porque a floresta é a casa dos bichos e das plantas. A destruição de uma riqueza dessas é uma perda para o mundo todo. Tanto que a Mata Atlântica hoje é considerada prioridade mundial para a conservação. A caça, a perseguição e a coleta de espécies nativas, como orquídeas, por exemplo, Colocam muitas espécies da fauna e da flora em risco. Você precisa ajudar de ouro. Eu? Como? Faça como eu. Vá caminhando e descobrindo. Nossa! Que vontade de nadar! Aqui. O que é isso? O ribeirão das águas negras. A gente, quer dizer, seu bisavô pescava muito. E ainda tem peixe aqui? E ainda tem, mas existem muitos lugares onde o rio não está tão limpo e os peixes não conseguem sobreviver. Por quê? Nós usamos o rio para pescar, para piscicultura, recreação e paisagismo, no abastecimento doméstico industrial, para irrigação, para matar a sede do gado, para diluição de agrotóxicos, para geração de energia elétrica. Algumas dessas coisas podem ser muito prejudiciais para o rio e para o meio ambiente. E o rio é a casa do peixe, né? Pula, Diogo! Mas não tem perigo? Não! não aqui a água é uma maravilha, uma benção, felizmente. Porque tem lugares onde os rios estão muito poluídos. Poluídos de quê? De lixo? Odeio quando jogam latismo. É, mas não é só isto. Ele sofre muito com o lixo, mas também sofre muito com o um esgoto sem tratamento, jogado pelas cidades, com os dejetos das indústrias, das plantações. Mas aqui ainda está lindo. E deve estar uma delícia. Pula de ouro. Tem muito mais coisa para você conhecer. Veja. Bom que ainda existam regiões como essa, não é? Olha como o Diogo se diverte a bafar. ele nada muito bem, né? Nada. Nada é assim. Mesmo. Parece um peixe. Ah, vou te mostrar um truque. Quer ver? Atenção. Uau! O que foi isso? Foi um peixe que eu joguei, Diogo. Agora você vai conhecer a bacia do Rio Grande. Bacia? aí, Eu tô numa bacia? Quando o Diogo sair da água, ele vai conhecer o Sul de Minas e o Campo das Vertentes. Mas onde é que ele está agora? Na bacia do Rio Grande. Ah. Essa bacia banha a maior parte dessa região. Foi a primeira de Minas a ser ocupada pelos colonizadores portugueses no século XVII. Que legal! Não é? Mas agora eu preciso me preparar para levar o Diogo para a próxima viagem. Ah, sim, vamos. Ele ainda <risos> tem muitas surpresas. <risos> Ué? Voltei? Não entendo. Como é que isso foi acontecer? Cadê o Rio? Eu não ia viajar mais? Vai sim. Agora você vai viajar para Tiradentes, mas sem sair daqui. Prepare-se. Tá vendo algum sinal? Cadê a Danusa? Oi, Diogo. Bem-vindo a Tiradentes. Esta belíssima cidade existe desde os tempos do Brasil Imperial. Esta região foi uma importante fonte de ouro e de outros minerais preciosos. Seu bisavô andava muito por aqui quando era tropeiro. Você sabe o que é um tropeiro, né? É, eu sei o que é feijão tropeiro. <risos> é, acho que eu sei. É, os tropeiros transportavam mercadorias por esse Brasil para fora. Carregavam riquezas principalmente para a costa. No século XVIII, isso era muito comum, afinal, não existiam outros meios de transporte Essas riquezas só podiam ser transportadas até a corte por caminhos oficiais Onde os exploradores pagavam impostos ao rei Eram os caminhos reais Ah, então é a famosa estrada real Isso mesmo, os caminhos autorizados pelo governo da época E eu vou viajar até lá? Ih, não precisa, Jill A gente trouxe a estrada até você Olha Vire a página para voltar ainda mais no tempo. As trilhas abertas pelos tropeiros eram estreitas e seguiam o relevo. Mas sabe quem eram os especialistas em descobrir caminhos? Não. Que burro! <risos> os burros mesmo! É, Mas de burro eles não tinham nada. E não tinham mesmo! Faziam o menor esforço possível apenas seguindo os caminhos naturais, os cursos d'água. As trilhas foram formando caminhos, que depois foram usados por pessoas vindas de todas as partes, por causa da mineração. Ao longo desses caminhos foram surgindo ranchos, pousos, vilas, o que acabou povoando toda a região. Assim, surgiram Tiradentes, São João... Passos, Pouso Alegre... São os caminhos do seu bisavô. São os caminhos do ouro. Quando o ouro começou a desaparecer, no começo do século XIX, a região do sul de Minas e Campo das Vertentes passou a ser ocupada por fazendas de criação, porque tinha campos e terras férteis. Assim, aos poucos, a imensa floresta que dominava a região foi sendo substituída por gado e plantações, especialmente a de café. As cidades que antes eram ricas e importantes por causa do ouro, foram perdendo sua importância econômica e não se desenvolveram como as metrópoles. Ainda bem que isso aconteceu, porque, assim algumas delas ficaram hoje como se tivessem parado no tempo, com essas casinhas tão bonitinhas. É, e isso acabou gerando outra fonte de renda, o turismo. Tem gente de toda a parte para apreciar a beleza da arquitetura colonial preservada. Diogo, agora se prepare para a sua nova viagem. Pra onde? Pegue o um mapa, meu amigo. Você vai voar. Onde que eu tô? Na Serra da Mantiqueira. Só que você tá invisível. Entende agora como você pertence à natureza? Claro, e tô adorando. Mas onde fica essa beleza que eu tô vendo? A Serra da Mantiqueira fica na divisa de Minas com os estados do Rio de Janeiro e São Paulo. É um maciço montanhoso de aproximadamente 500 quilômetros. Montanhas, planaltos elevados, picos com mais de 2 mil metros de altitude. <Talmo> É mais mágico ainda. Uma onça? Calma, Diogo. Ela não vai te fazer mal, não. Aliás, tem cada vez menos onça na Serra da Mantiqueira. Pode olhar. É, é legal aqui dentro. Mas tem onça. Eu, hein, vou dar um passeio. Mantiqueira. A palavra mantiqueira vem do tupi guarani E significa serra que chora. Os índios deram-lhe esse nome por causa da quantidade de nascentes e riachos em suas encostas. Aliás, essa região ficou muito famosa justamente por causa das fontes de águas minerais em cidades como Caxambu, São Lourenço, Águas da Prata, Poços de Caldas, o Circuito das Águas. Sabia que meu nome também vem do tupi ali? Abacuar quer dizer homem que voa. E você voa? Você é tão misterioso, Abacuá. Cada um tem seu jeito de voar, mas há muitos pássaros por aí. A fauna e a flora da Mantiqueira são exuberantes. Espero que você também não esteja ameaçado de extinção, Abacuá. Já gosto muito de você. <risos> muito obrigado, mas não se preocupe. Eu sei me cuidar, mas a mata e os seres da mata precisam de ajuda e proteção. Porque se o ser humano continuar a se comportar assim, sem controlar o crescimento de suas indústrias, de suas cidades, de suas plantações, o desaparecimento de plantas e animais pode ser cada vez maior. É aqui que você entra, Diogo. Eu? Como assim? Ajudando a conservar a natureza, para deixar todo esse tesouro para as próximas gerações. E o que eu preciso fazer? Espere. Você vai ver. Vem comigo, Diogo. Eu quero lhe mostrar algumas coisas. Mas, Abacuá, eu ainda não consegui entender muito bem. E isso eu não consegui. Ora, não se preocupe. Para tudo na vida tem sempre uma solução. Veja isso aqui, por exemplo. Isso tudo era uma vasta mata contínua. Dessa mata, hoje, restam apenas manchas isoladas de florestas, como ilhas, a que damos o nome de fragmentos. Essa fragmentação isola grupos de indivíduos de uma mesma espécie. É, os que moram em um fragmento como esse, não conseguem se encontrar com os que moram em outro. Isso mesmo, Danusa. E olha, na natureza, todo mundo tem que conviver. Mas veja, o muriqui macho que esteja neste mato não consegue se reproduzir como uma fêmea que está naquele outro. Eles não andam em campos abertos, isso é muito perigoso para eles. E aí eles não podem se comunicar e a sobrevivência dos animais fica ameaçada. As populações vão diminuindo, sem contar que do cruzamento de muriquis da mesma família, podem nascer filhotes com problemas de saúde, impossibilitando sua sobrevivência. Além disso, muitas espécies da mata atlântica são endêmicas. Essas espécies, as endêmicas, dependem muito do seu ambiente. Os muriquis, por exemplo, são endêmicos da mata atlântica. Mas há muitas outras espécies além deles. Se a mata desaparecer, o muriqui some do mapa. Portanto, os locais onde ocorrem esses animais podem chamar-se áreas insubstituíveis. Por quê? Cada espécie é insubstituível. Então, não tem nenhuma esperança de salvar essas espécies isoladas? Coitado! Tem, claro que tem. E algumas tentativas estão sendo feitas, como por exemplo, a criação de unidades de conservação e a formação de corredores de biodiversidade. A Serra da Mantiqueira, por exemplo, faz parte do corredor de biodiversidade da Serra do Mar. O corredor é formado por parques e reservas e tem por objetivo reconectar essas áreas, protegendo a vegetação e recuperando as áreas degradadas. Eu acho que o ideal é utilizar os recursos da natureza de forma mais inteligente. Claro. Sem agredir tanto o meio ambiente. O ser humano não é dotado de inteligência? <risos> então, não basta ter, tem que usar. Isso mesmo, Danuncia. E basta querer. Existem muitos exemplos de atitudes inteligentes. O manejo florestal, por exemplo, evita que se façam queimadas e desmatamentos desnecessários. As plantações de café podem se desenvolver integradas à floresta. Isso recuperaria as áreas degradadas e a conexão entre os fragmentos da Mata Atlântica. Além de fornecer uma preciosa sombra ao café, como no manejo da candeia. Olha só que coisa bem feita! É um exemplo de ação para a conservação do meio ambiente. O Atom vai lhe explicar. Veja. Oi, Diogo. Prazer. Atom. Oi, Atom. Tudo bem? Tudo bem. Esse aqui é o Rosílio. <risos> me leva aí pelas montanhas. Atom, o Abacor me falou sobre o manejo da candeia, mas o que é a candeia? Ela é uma árvore que ela é nativa aqui da América do Sul, mas, principalmente, no Brasil. Ela é uma espécie pioneira. Ou seja, ela se desenvolve em terrenos fracos, muito pedregosos, em locais abertos. É ela que sai primeiro. E depois ela vai dando condições para outras plantas também de se desenvolverem. Mas o que a candeia tem a ver com a Mata Atlântica? Ela tem a ver com todo o microsistema aqui da, da nossa serra. Ela fornece nutrientes, sombra para as outras plantas. Então, uma das principais causas assim, da sua diminuição são os incêndios florestais. Mas tem também o corte, a venda, assim, sem todo o plano de manejo da candeia. E ela é uma planta muito forte, por isso que até hoje ela ainda não acabou, porque a semente dela é uma semente muito pequenininha, e quando bate o vento e ela está madura, a semente se espalha muita semente, muita semente por todo o vale. Então, com isso, a recuperação dela é muito rápida. E como ela é uma planta nativa e ainda pioneira, acelera mais o processo assim de recuperação. Eu tô achando isso muito legal, mas cadê o tesouro? Ai, ai! Como os meninos são impacientes! Você vai descobrir logo, Diogo. E é agora, se prepare para sua próxima aventura. Uau! Que lugar lindo! Onde que eu tô? Em uma unidade de conservação. O Parque Estadual da Serra do Papagaio. O que, que é isso? Unidade de conservação é parte de território, público ou privado, criada pelo poder público, com características naturais de relevante valor. Elas são destinadas à proteção dos ecossistemas, à educação ambiental, à pesquisa científica e à recriação em contato com a natureza, constituindo-se em patrimônio natural da comunidade. Entendeu, Diogo? As unidades de conservação que também podem ser chamadas de UCs, contribuem imensamente para a conservação, por serem áreas representativas da biodiversidade, de ecossistemas e espécies dos biomas onde estão inseridas. As UCES são planejadas de forma a possibilitar o um manejo e controle das atividades exercidas dentro e fora de seus limites. Tem muito mais por aí! Olha! Onde? Além do Parque Estadual da Serra do Papagaio, no sul de Minas e Campo das Vertentes, ainda encontramos o Parque Nacional do Itatiaia, a Floresta Nacional de Passa Quatro, a Área de Preservação Ambiental Serra da Mantiqueira, a APA Fernão Dias, além de diversas reservas particulares do patrimônio natural, as RPPNs. Nossa, que bom que existe tudo isso. Senão não ia estar vendo essa maravilha toda. Mas, peraí, e o tesouro? Eu ainda não vi nada de tesouro. Nada mesmo? Tem certeza? Você precisa abrir os olhos, Diogo. Ou melhor, fechar. <risos> pra quê? Fecha que você vai ver. Aqui de novo? Por quê? Danusa? É você? E o tesouro? Seu tesouro, você não percebeu ainda, seu bobinho, Procura por aí. Entendeu? A natureza é uma grande riqueza de ovo, Um verdadeiro tesouro. A gente tem que cuidar pra não sumir do mapa. Imagina a gente sem tudo isso. A Marta tá sumindo. E a gente vai ficar aqui sem fazer nada? Claro que não. A gente está aqui para o que der e vier. E eu estarei sempre com vocês. Mas agora eu tenho que ir. Minha missão está cumprida. <risos> Olha lá, que doido! Mas, espera aí, Abacuá. onde que você vai? Com quem que a gente vai guardar esse tesouro todo? O maior tesouro de todos, a vida, deve ser muito bem guardado. Porque um dia, assim como eu, vocês irão querer repassá-lo para seus netos, bisnetos, tataranetos. Abacuá. Abacuá, peraí, onde que você vai? Quem é você, Abacuar? E esse burro, de onde que surgiu? Você que é o rei da explicação, me explica isso aí, vai, por favor. Eu sou tropeiro, mora. Adeus, meninas. Foi muito bom conhecer vocês. Espero que vocês vivam tempos tão bons quanto os que eu vivi. um jeito misterioso. Sabe que eu cheguei a pensar que ele era meu bisavô? Ih, imagina, Diogo, o seu bisavô tá longe daqui, voando. <risos> voando. A vida é cheia de mistérios e a natureza cheia de sabedoria. Para viver em harmonia por muitas e muitas gerações, não precisa mágica nenhuma. É só ficar de olho em tanta coisa fantástica que existe ao nosso redor. O segredo é conhecer, amar e sempre respeitar a terra da gente.